É com um orgulho profundo e uma satisfação imensa que estou aqui hoje para assinar uh, este contrato. Todos nós sabemos claramente a importância do setor ortofrutícola, bem como do setor frutícola. Sabemos claramente a importância que tem no desenvolvimento da nossa região e do nosso país. No que respeita à assinatura deste contrato hoje, uh, importa dizer duas situações fundamentais. Como sabem, o perímetro Óbidos é um perímetro que está em processo de uma melhoria profunda. Estamos na fase final de obra e temos dois detalhes que precisamos de apurar. Portanto, vamos terminar a obra com a instalação dos contadores porque acreditamos que o caminho é a eficiência hídrica e a eficiência energética. Temos a certeza absoluta que cada vez mais temos que saber olhar para a cultura e apenas utilizar o recurso na estrita medida em que ele é necessário. É muito importante este, este, este investimento mais de 500 mil euros, como o senhor disse, que são cerca de 600 contadores. Temos que caminhar para uso eficiente da água. Isso é uma coisa que no Oeste já faz há mais de 40 anos que eh, temos gota a gota aqui, e temos um grande histórico nessa eficiência, fomos pioneiros. Agradeço também a vossa presença para que pudéssemos testemunhar este ato de assinatura do contrato. E é com muito gosto que os recebemos no Passo do Conselho, nesta vila fantástica, para darmos aqui continuidade a uma das maiores necessidades de um setor extremamente resiliente como é a agricultura, que é a realidade de um regadio, e um regadio tecnologicamente evoluído, como foi aqui mencionado, e que pretende ao fim e ao cabo dar um sinal de acompanhamento àquele que tem sido realmente empresários com uma resiliência, mesmo em períodos de pandemia extraordinária. Foi aqui mencionada a questão da necessidade destes subcontadores. Temos aqui um, algum, algum para enquadramento. Existem aqui três tipos de contadores. Existe o contador primário, que é o que está imediatamente jusante da, da estação elevatória, que é o contador primário que conta toda a água que sai para este aproveitamento hidroagrícola E depois também dentro dos hidrantes existe por cada saída um outro contador que representa ou contabiliza a água eh, que é consumida, ao fim e ao cabo, por, por cada saída. Mas, porque estamos numa zona de minifúndio e, em alguns casos, de, de, de micro e nanofúndio, chegamos a ter parcelas com cerca de 200 metros quadrados, que é pouco mais do que um quintal, naturalmente, e foi aqui mencionado pelo Sr. Presidente da Associação de Regantes, eh, a nossa luta, entre aspas, eh, foi sempre também na questão da rede de aproximação à parcela. Era importante, de facto, esta questão dos contadores, ou subcontadores por, por, por cada saída, porque chegamos a ter desde duas até a um caso com 22 ou 23 beneficiários por uma, apenas uma saída. E isto era extremamente importante na questão da contabilização, se, se bem que, que seria... Eh, para nós importante a justiça neste que é o consumo de água de cada um, que não é que representasse um grande ónus um grande, eh, em termos de, de, de dinheiro, o pagamento desta água com uma parcela de, de micro ou na, nanofúndio eh, mas eh, tem mais que ver essencialmente com a questão e foi aqui mencionado também por seu Sr. Presidente da Associação de Regantes, podermos contabilizar eh, o que é que cada um o que é que cada parcela e termos aqui uma base de dados um histórico que nos vai garantir eh, ou aferir qual é a utilização e a eficiência de cada cultura, de cada parcela. Isto daqui por 5, 10 anos fará toda a diferença naquelas que serão as políticas e o desenvolvimento que os empresários incutem, quer nas suas parcelas, quer no aspecto também da sustentabilidade.